Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, todos que fazem parte do canal, meu abraço a todos. Eu quero nessa feita agradecer a Deus pela grande conquista do nosso presbítero Giovanni, Giovanni Cardoso, porque a justiça do Estado de Pernambuco determinou a reintegração do mesmo ao presbitério da Assembleia de Deus de Pernambuco cujo gestor é o Ailton José Alves, o qual determinou o afastamento e a exclusão de todas as atividades do presbítero Giovanni Cardoso. É um momento histórico, certo? Eu me chamo, meu nome é Civaldo Freitas, eu tenho, esse canal me pertence, a maioria dos vídeos que estão, sou eu que faço, montagem, edição, e eu tive o, o prazer, e tenho o prazer de fazer também esse vídeo para ficar registrado para esta geração, que Deus quando quer fazer, Ele faz, e nós somos gratos a Deus, e Deus seja louvado sempre, Deus seja glorificado na vida do nosso presbítero Giovanni, que recebe de Deus essa grande vitória, onde a justiça do Estado determina a sua volta ao Presbitério da Assembleia de Deus, Pernambuco, presidida pelo gestor Ailton José Alves, o qual tinha afastado o presbítero Giovanni das Atividades. Fica aqui uma lição para todos que acreditam e aqueles que não acreditam, aqueles que são, aqueles que apoiam e aqueles que não apoiam. Fica aqui uma dica, uma lição para todos vocês, que Deus julgou a causa. Deu o e o presbítero Giovanni está de posse de vitória. Parabéns, meu amigo, o Senhor é uma referência para mim e para essa geração. Tenho o prazer de fazer esse vídeo, tenho o prazer de editar, tenho o prazer de fazer todas as montagens, porque para mim é uma das maiores vitórias de um obreiro na atualidade. Viu? Deus envergonha, Deus exalta, humilhado e abate o exaltado. E a Bíblia também diz, no livro de Esther, que assim se faz ao homem a quem um rei deseja honrar. Não adianta alguém querer menosprezar, abater, tirar a honra que Deus lhe deu. Deus está lhe colocando no lugar que o Senhor nunca deveria ter, alguém ter tirado. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela conquista, louvo a Deus por um momento histórico onde as redes sociais têm noticiado de forma veementemente e tem sido um marco a nível de Brasil e do mundo fica aqui uma lição para todos e para nós em geral do que Deus é capaz de fazer meu abraço um abraço meu amigo presbítero Giovanni Cardoso por esta grande vitória felicidade para você felicidade para todos que fazem parte do canal e para aqueles que estavam orando para que Deus concedesse essa grande vitória ao nosso amigo e presbítero Giovanni Cardoso. Meu abraço, fiquem todos com Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.